Olá, o destaque de hoje é o futuro do trabalho com muitas novidades em vista. O desafio ainda é garantir o trabalho decente. A Organização Internacional do Trabalho é a maior referência nesse assunto e a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT Brasil. Ela também é integrante da equipe da Secretaria Técnica da Iniciativa Regional, Maria Cláudia Falcão. Muito obrigada por participar conosco e bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço. Nós já começamos com a pergunta principal. A importância do trabalho da OIT. Bom, a OIT, né, como você disse, é uma instituição que existe há 100 anos. Esse ano é o ano do centenário da OIT. E é, o mandato principal da OIT é a promoção da justiça social, isso por meio do trabalho decente, porque a gente sabe que para se acabar com todas as desigualdades sociais é necessário que as pessoas tenham um trabalho decente. A OIT faz isso é, através das suas normas internacionais do trabalho, que são normas que servem para garantir um padrão mínimo do que seria o trabalho decente. Ainda falando sobre o trabalho da OIT, 100 anos de história nesse ano. Os principais destaques, desafios, conquistas? É, tem aí toda uma retrospectiva né, que deve ser feita. Eu acho que uma coisa importante é dizer que a OIT ela surge em 1919 né, como parte do próprio Tratado de Versalhes, que é quando se encerra né, a, a Primeira Guerra Mundial. E se percebe que não se conseguirá vencer a desigualdade social se o tema do trabalho não for levado em consideração né se não houver uma relação justa entre os trabalhadores e os o, e as empresas né então isso é, é um marco muito importante ela nasce inclusive antes da própria nações unidas né porque as nações unidas só vem em 1945 então ela se torna a primeira agência especializada das, das nações unidas e ao longo desses anos existe uma série de convenções resoluções recomendações que foram estabelecidas para garantir é, o trabalho decente para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Voltando para a nossa realidade né, e trazendo um tema muito atual aqui. Essas novas tendências, a questão da automação, a ideia de que empregos, cargos, funções vão deixar de existir. Que análise você faz sobre essa realidade e essa projeção para o futuro? É, esse inclusive foi o tema né, do centenário da OIT, falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, porque a gente sabe que mudanças vão acontecer no mercado de trabalho. Né? Você tem aí toda a parte dos avanços tecnológicos, mas até outros, como a demografia, é, as mudanças climáticas uma série de é, ocorrências que a gente sabe que vai ter algum impacto nesse mercado de trabalho e é preciso pensar sobre esse futuro do trabalho. A gente precisa saber aproveitar essas oportunidades para poder ter um futuro do trabalho que seja mais justo e digno para todo mundo. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para que tu, todas essas mudanças não tragam ainda mais desigualdades, mas sim que a gente possa trazer é, um trabalho decente para todos e todos os habitantes do, do planeta. Né? Então, inclusive, houve a formação de uma comissão internacional para discutir esse tema onde de representantes de diversos países fizeram parte existe um relatório que foi apresentado é, agora é, falando quais são as principais é, recomendações para que a gente saiba é, aproveitar é, desse, de, de, dessas dessas oportunidades né que a gente saiba saber que essas mudanças que vão acontecer no mercado de trabalho como é que a gente faz para garantir que elas sejam o boas e não é, prejudiquem ainda mais o, o trabalhador para quem está nos acompanhando em casa e para as pessoas que realmente querem se preparar para isso, para esse futuro que não está tão longe, uhum. tão distante assim. Como ter acesso a esse relatório, a essas informações que são muito preciosas? Uhum. É, esse relatório está disponível no site da OIT, você pode acessar, inclusive ele foi traduzido para o português, existe um sumário executivo. É, e o principal ponto que ele coloca, que não é uma grande novidade, mas reforça mais uma vez, é que o centro deve ser o ser humano. Então, o principal investimento, e aí precisa se investir cada vez mais nas pessoas, ou seja, a aprendizagem, a gente tem que ter o direito à aprendizagem durante toda a sua vida, né? não só a educação básica, mas mesmo depois, porque se você tem esse direito a essa aprendizagem contínua, você vai conseguir é, se recolocar quando acontecerem essas mudanças no mercado de trabalho. Né? Então, a importância da aprendizagem contínua. Outro ponto também destacado por eles é o fato de você também ter que investir nas instituições que lidam com o trabalho, ou seja, por exemplo, instituições que possam, que, que estejam mais fortalecidas para fazer a, as transições, ou seja, por exemplo, a transição escola-trabalho, que a gente sabe que hoje é um ponto muito crítico aqui no Brasil. Né? Por exemplo, os jovens têm uma dificuldade muito grande né, de migrar da escola e entrar no mercado de de uma maneira decente como você faz isso como é que você faz a transição por exemplo de um trabalhador que se aposenta ou daquele que quer continuar ser economicamente ativo quais são as oportunidades quais são os tipos de atividades que ele deve fazer né? E, e por fim, um outro ponto que me chama a atenção também, a necessidade de se investir é, em outras economias que não só as tradicionais, dado que agora a gente tem que se preocupar com a sustentabilidade. Então, investimento maior na economia verde, nos empregos verdes, que a gente sabe que isso vai ser uma tendência, na economia rural, porque a gente sabe que grande parte dos trabalhadores também está na economia rural, acho que aqui é né, um exemplo a realidade é, do, Mato Grosso, do Mato Grosso, e apesar de estarem lá, a gente vê ainda que os trabalhadores rurais ainda vivem numa condição de pobreza muito grande, então o que fazer para melhorar essas economias? Então são alguns pontos que esse relatório destaca e que diz que todos devem, é, empregadores, trabalhadores e governos, devem prestar atenção a isso e fazerem seus planos para que esse futuro do trabalho seja justo e seja digno. Falando sobre trabalho, trabalho infantil, para crianças e adolescentes, né? Enquanto a gente ainda, qual, qual o caminho percorrido né, para acabar com o trabalho infantil? É um desafio muito grande? É um desafio muito grande, cada vez mais... É... Difícil, eu acho, né? Porque o Brasil é uma referência internacional nas suas políticas de combate, é, de prevenção e erradicação do trabalho infantil, mas a gente está chegando num núcleo duro, onde é cada vez mais difícil. Isso é comum, né? Você tem um número muito grande, é, as ações que você toma, você consegue atingir o um maior número da população. Agora, você, seu número está reduzindo, né? A gente tinha pouco mais de 8 milhões no início da década de 90, hoje a gente tem pouco mais de 2 milhões, mas ainda existem é, 2 milhões, mais de 2 milhões de crianças entre 5 e 17 anos em situação de trabalho infantil e acho que precisamos inovar né? as políticas que vinham sendo tradicionalmente é, implementadas como os programas de transferência de renda a universalização, o acesso à escola isso tudo foram políticas muito importantes a fiscalização é, do trabalho teve um papel importantíssimo não que elas não sejam mais importantes elas precisam todas ser mantidas e fortalecidas ainda mais mas precisamos pensar em outras estratégias também, porque essas não estão dando conta, porque ainda você continua com um contingente de mais de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos em situação de, de trabalho infantil, né? sendo que mais de 80% delas tem mais de 14 anos, e de acordo com a nossa legislação, elas poderiam ter acesso, caso quisessem, isso é um direito, ter acesso né, a partir dos 14 anos à aprendizagem. Né? E hoje a gente sabe que a aprendizagem é algo que é, não é a solução para o trabalho infantil, mas poderia sim a, a, a apoiar e muito a erradicação do trabalho infantil no Brasil. Ainda falando sobre trabalho, que é o tema central de hoje no Brasil, o que é importante para combater as condições precárias de trabalho? Aí a gente já engloba trabalho escravo e condições decentes de trabalho. Uhum. É, é, é, o, é o conceito realmente de trabalho, de trabalho decente, né? O que, que você precisa... No conceito de trabalho decente, a pessoa é o centro, né? Porque não adianta você dizer que você tem um trabalho. Um trabalho, ele dignifica o ser humano. Mas, dependendo do tipo de trabalho, se ele não for, ele acaba com a vida de uma pessoa. Então, a gente precisa realmente é, colocar é, a pessoa no centro e pensar naquilo que pode ser bom para ela, para que ela possa ter tudo que seja necessário para garantir todos os seus direitos né, trabalhistas, que ela tenha acesso à proteção social, né, que ela tenha oportunidades de um trabalho decente, com melhorias de condições de trabalho, que ele tenha acesso à qualificação profissional e sempre também através do diálogo social. Né? Eu acho que o diálogo social é importantíssimo é, nessa promoção, colocar sempre na mesa governos, empregadores e trabalhadores para conversarem e para que cheguem a um consenso do que é esse trabalho decente, como é que a gente pode realmente promover o trabalho decente no Brasil para quem está nos acompanhando e para reforçar como ter acesso a todas as informações, relatórios, últimas informações e acompanhar né, todas essas tendências, as mudanças no uhum. mercado de trabalho. Repetindo novamente, o site qual é? É www.ilo, que é International Labor ponto org, barra Brasília. Você tem acesso à página do site da OIT Brasília. É, muitos relatórios... É, não são traduzidos para, para o português, mas pelo menos a gente dá alguma manchete no nosso site que depois você pode ser retransmitido para o site da OIT Genebra, onde você tem uma série de informações sobre mercado de trabalho. A OIT é uma referência né, no caso de pesquisas de mercado de trabalho. Então isso tudo você pode ter acesso através dos dois sites, tanto do, do Brasil quanto de Genebra. E conhecimento nunca é demais, né? Nunca. Sempre é bom demais isso. <risos> Muito obrigada por participar conosco, bem-vinda. Obrigada. Hoje nós conversamos com a coordenadora nacional do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no trabalho da OIT Brasil e também integrante da equipe da Secretaria Técnica da Iniciativa Regional, Maria Cláudia Falcão. Chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Lembrando que você pode rever este programa quando quiser. Acesse a página do TRT no YouTube, o endereço aparece aí na sua tela.